como te vai? Bem? Já está llovendo, não? Hoje vou fazer um pequeno review sobre kit de iluminación Godox um kit de iluminación que eu uso aqui por isso que hoje está é um pouco escuro yes. só tenho um kit um parante né? então, vou falar sobre o parante Godox, a sombrinha, Y el poco ahorrador, ¿vale? Y el socket. Y al final, al final voy a dar unos tips, unas recomendaciones de cosas a evitar, ¿sí? vale. Entonces, vamos a dibujar, Vale. Então, esse Parante Godox. Então, esse kit tu pode comprar separado e montar, não? não, é muito o que eu falar de um, não é como assim muito um review as isso, não sei. Sé. Pero igual vou a ser, vou ser vou a ser porque eu não sei sé quem está vendo esse vídeo, às vezes, por vezes a pessoa realmente não sabe nada de nada de nada e está buscando algo para iluminar seus vídeos o que seja então todos os vídeos que eu ejeito he e algumas eu vou apanhar algumas fotografias que eu ejeito he com esse mesmo kit assim olha então essa, esses esses retratos foram he com essas com essas mesmas luzes que ele vai enseñar. então depois é assim como para começar para Pra poder praticar com luz interna, luz é isso, para poder praticar com luz interna, assim, isso é uma boa opção, assim, lá em versões é barra aí, isso. Né? Eu tenho esse kit há uns dois anos, mais ou menos, e eu como como eu ia comprando, fazia trabalhos freelance e já cambiava por por aparatos assim, né? para poder seguir aprendendo, assim. Então esse parante Godox chega. ele tem como um trípode que ele recorre, é de alumínio, não é muito quebra. recorre. Que chega mínimo a 70 centímetros e máximo a 2 metros. Não? Então ele tem 2, 3 dobradiças. Olha, está a 2 metros de então essas coisas aqui não vêm nem ele parando, valeu? Isso, nisso, não. essas são como as regras que de hoje jogar para facilitar o uso, assim. Al final vou falar de isso acá vale vocês então, parante Godox, nesse parante e aí tu compra ele socket, não? Isso é para iluminação fija, Igual tu pode acá acoplar um flash, não? tem um flash, então um parente é super útil, assim, então. É como... Olha! só socket, ele é... para a lâmpada comum, assim, não? E27. E só e socket... mira um que eu vou falar aqui, pode ser bem é. óbvio, não? Eu mesmo, a primeira vez que agarrado isso, eu não sabia como pôr nesse. Muito bem, não tinha uma ideia assim. É. assim pero... Então, ele vem aqui com esse pino e essa abertura. Só coloca lá arriba, já está. E aí tem o socote. Então, minha primeira recomendação uh. é: não compre. Eles socket sockets unitários, já há sockets duplos assim, como eu vou ensinar. Né? Então, é um pouco mais caro, mas vale a pena. Assim. Entonces, porque um socket solo não te vai, tu não vai encontrar uma lâmpada potente para ser uma boa iluminação. Então, eu, na época, comprei esse e comprei esse fogo, ah, Vi via em la página web, ah, o foco golda deve ser o melhor, não? Comprei ele de 36 watts, assim, ele é mais mais barato, assim. Pero, o sea, funciona funciona bem como iluminação de relleno. mas como foco, como iluminação principal não, assim. então. Essa é a minha primeira recomendação, assim, né? é, então, a outra recomendação é não, não, não invirta em foco gold, porque que demais de, seja, esse aqui de 36 watts me custou 34 soles, Isso não vale a pena, seja, não vai iluminar assim nada, então é melhor ir a uma, uma tira de construção, assim, maestras, essas coisas assim e busca um foco que há focos maiores, melhores assim. então vocês não comete esse, esse errore assim, que eu cometi mas assim. enfim, comprei esse ah, okay. e junto com isso eu comprei a sombrinha de 83 centímetros Olha. com isso vem assim, é menor que, que havia pero Buenas, a mi me, me gusta yo quería así como meterme ahí en, en iluminación continua no y, y me gusta el efecto que da la sombría la sombría mete acá en ese huequito hay un huequito acá. y lo ajusta ¿Sale? entonces la sombría la permite que la luz se quede permite que a luz se quede suave né? modificador de luz assim. vale. e e isso né? basicamente isso então como eu comprei esse foco era muito, muito barro Aqui direito, eu vou ir e tocar uma rústica, eu posto na lâmpara, tá? abaixo, e depois um na extensão, não, né? para facilitar, vocês eu pongo aqui, tá. E, e daí eu okay, fui para Marte e comprei essa esse foco então esse foco ele tem 45 watts tem muito mais luminos que esse e me custou 50 soles então esse esse assim. então, esse arroz esse que de água tenho dois focos né? E listo, colocar a metola sombria. E com isso, acá eu abro os e essas fotos aí. Então você está trabalhando com o sea, que assim, qualquer outra. Y... E isso, então, é típico que dói. A recomendação que dói é: fíjate bem, assim, o sei A única coisa que esse foco dá é na temperatura de color blanca, a 5500 K, assim. então é isso, mas isso você pode ajustar em balance de blanco, entonces não hace muita falta, assim. entonces e agora cada vez saem melhores focos, assim, então, pode buscar, entonces com esse parante aqui, com um, um ponto de luz, você pode fazer muita coisa assim. muitos variantes de iluminação, assim. Vale. E, bueno, basicamente isso eu uso, como todos os vídeos que eu uso esse, esse parante. Então, eu uso essa lâmpada de fundo e, em realidade, para luz de fundo, eu não tenho flash, não tenho outro, outro ponto. Eu uso isso. Então, se essa lâmpada, eu comprado uma lâmpada mais forte, assim, também, para o Marte fija os fíjate, os lumines de lâmpadas, não? quanto mais luminos, mais luminos dava valor. Assim. Às vezes tu encontra lâmpadas baratas que são super potentes. Assim. Então essa, essa luz para fundos assim, já me ajuda um montão. Assim. E, e é construindo isso aqui. <risos> que é um foco assim. assim. Acá, eu meter esse foco aqui. E isso isso me aumenta, me aumenta mais ou menos um ou dois terços de ponto de luz, assim. Então, é um bidão de água com um metalizado dentro, assim. Vale, então isso por, por vez eu uso como fundo, luz de fundo, focaliza muito mais a luz, né? Focaliza a luz, assim. E por acaso eu posso pôr filtros de celofane coloridos, assim, E dá um efeito de forma, vale A então, vez é um review, a vezes vez é... um kit personal, assim... Céu, então, com pouco dá pra ser bastante coisas, assim, né? Já dá para impressar, com isso aqui já dá para estudiar bastante essa assim, posição de luz. E isso, né? então aí que trabalha com o que aí assim. Vale. Então, Godox o sea, não sou patrocinado, mas é uma marca de entrada, assim que, até hoje eu não tenho nenhum problema, assim, tenho buenos equipos, assim, e baratos, assim, que assim, são as minhas recomendações e tips e é isso. Uma review um pouco raro, mas queria falar desse kit, assim, dessas possibilidades, não? Né? Vale. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.